tá vindo mais assim em direção da janela. A lateral da casa agora não está recebendo tanto vento porque a casa protege. É. para ver. Tá? muito vento Olha isso. Muito vento. A Lola passou bem a noite, porque não tinha trovão. Olha dentro da garagem, tem folhas. Muito, muito vento ainda. Eu acho que mais do que durante a noite Só que menos chuva Vento. E a Lula fica bem com vento. É só provar que é o problema, né, Lula? Vamos entrar, Lula? Não sei de onde saiu essa sacola aí. As folhas vêm por baixo lá porque não é muito vedado. Ó. Eu tenho que sempre varrer. Agora as duas estão ali me encarando. Porque elas querem que eu vá dar comida pra elas. E aí a Lia fica me pastoreando como se ela fosse um border collie. Vamos então. Não, tu não começa a latir. Vamos. Alguém imagina por que que eu tenho que dar comida para gata em cima e para Lula embaixo? Nossa, essa árvore perdeu um montão de folhas durante a noite. Olha o lago quase virou mar, tá com ondas. são 11 horas, quinta-feira o já passou pelo estado ó, e acabou de sair ele já foi pro mar agora vai ficar essa alternância porque o vento ali as cores verdinha, amarelinha é a, a velocidade do vento então vai ficar com esse vento ali alternando, às vezes mais forte, às vezes mais fraco mas acho que o super pior já passou, né? Eu não acredito que isso aqui vai entrar e chegar até nós aqui. Esse vento. Vou dar o play aqui para ver até quando ele dá a previsão de que vai normalizar. Ó, sexta de manhã já vai estar tá bem mais tranquilo. The number three is what? Ah, ok O Edson tá trabalhando já, né Tá em reunião por telefone Faz um tempão, acho que mais de uma hora já E... Nossa, essa noite não foi fácil O tanto de aviso de alagamento Que nós recebemos Muitos, muitos, muitos Eu recebi uma ligação Era uma gravação telefônica Falando pra não ir pra área de Oceola Que o resgate tá lá e que tá muito alagado. Oceola é a sul de Orange, onde fica Orlando. É, Kissimmee, e ali tem o que? Celebration, eu acho, eu acho. É a área ali da Disney. Oceola é grande, então eu não sei que parte é exatamente. Então parece que tá alagado ali e eles estão com resgate lá. Parece que foi feio por aqui. Nós tivemos sorte aqui, como eu disse, é um pouquinho mais alto, né? Então, aqui nós ficamos um pouco mais protegidos. Mas tem áreas de Orlando que são mais baixas e a Flórida toda é baixa. Parece que a média de altura da Flórida acima do mar é 4 metros só. Não tem morro aqui. Então para alagar é fácil, né? O vento já acalmou bastante agora. Bastante mesmo. Mas ainda dá para ver no lago lá, né? Lago... Ele tá até ali, ó Ali não, não era pra ter nada E olha aqui, isso aqui não tem Isso aqui molha um pouquinho Enche um pouquinho quando chove Mas não tanto assim ah, Olha aqui Nossa Nossa Meu Deus Olha os galhos das árvores Meu É só porque nós estamos Meu altos Deus. mesmo senão... Olha isso Agora dá pra entender por que, que a Disney cancelou, né? É Porque pra limpar isso, olha Eu não sei se eu risco ir pra lá, porque lá com certeza vai estar lagado Vamos ver como é que tá ali, ali eles já limparam Será ali. que eu vou? Vai Já limparam ali, né? Vamos ver como é que tá esse lago aí, ó Aqui eu acho que limparam, né? Acho que sim, mas... é, limparam assim Ai, ele tá mais cheio mesmo Olha ali, tá só, a lateral tá quase transbordando. transbordando Meu Deus, tá quase uma coisa Igual só aqui, Olha só tá, Olha aqui ah, Tá quase vindo pra fora Tá ok, nós temos que voltar pra casa É, vamos voltar, eu vou dar a volta lá um no teu Aqui que normalmente é seco É, não tem água ali Deixa eu ver onde... É, lá eu acho que já limparam. Olha só. Oh, meu Deus do céu. Olha lá, ó. Meu ah, Deus no campo de golfe. Meu Deus. Chocada, chocada. O que foi pior foi o fato de ter chovido tanto, né? É. Como tu disse, mais do que... quanto? Dois meses. Dois meses. Eu não me liguei nesse detalhe, né? imaginei que, ia, que o estrago ia ser tão grande por causa disso. É que foi um vento bem forte de noite. Assim, duas da manhã, três da manhã, tava super forte o vento. Eu achava que a árvore ia bater na minha janela. É, era o que tava mais forte. Na verdade, de manhã tava mais... Só que com menos chuva, mas choveu muito, né? É, sim. Nossa, olha, esse... olha que loucura! Olha esse lago que está cheio. Olha o poste, ele caiu. Olha só. Nossa, nós tivemos muita sorte no, no, no nosso condomínio. Pela posição das casas e pela posição do vento, nós ficamos protegidos. Sim. E ele é alto também, né? É. Aqui, ó. Então nós vamos passar ali na água. Essa água não tem, né? Essa água aqui não tem, ó. Essa lateral aqui assim, ó. E lá tem um espaço até começar olha, aqui, olha como tá. Literalmente vai virar uma coisa só isso aqui. Se continuar chovendo, vai. E essa rua vai virar uma coisa só. Eu acho que amanhã, ainda amanhã, ninguém sai de casa. Vamos ter que ficar... Eu vi que tinha hotel que eles estavam fazendo lockdown. Aqui, nós, aliás, eu Olha. não olhei e-mails pra ver se, se alguém mandou e-mail do office Mas eu acho não. que, até porque ninguém tá trabalhando aqui no office, né Eu acho que eles não sabem da situação aqui Mas eu acho que esse fim de semana aqui, embora eles trabalhem muito rápido na limpeza das ruas Acho que vai ter que ficar todo mundo no meio, acho que as coisas não vão abrir